Eu peço a Deus, que domina todos o Brasil, para esse dia importantíssimo dia 30 de outubro, onde vocês vão decidir qual o futuro que vocês querem. Lula e Bolsonaro vão ao segundo turno em disputa pela presidência. Pois é, infelizmente, mesmo com opções melhores, ou melhor, menos piores, o brasileiro resolveu colocar de novo o PT de Lula e Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. E pra piorar ainda mais a situação, o resultado dessas eleições para senadores e deputados é uma verdadeira desgraça pro futuro do Brasil. Uma espécie de pesadelo do quarto Reich com o Talibã cristão. Só pra vocês terem uma ideia, dos 27 senadores eleitos neste ano, 20 são apoiadores do Bolsonaro. Já na Câmara dos Deputados, o partido de Bolsonaro elegeu a maior bancada da Câmara com cerca de 100 parlamentares. Pois é, ainda tá difícil de acreditar que eu moro no mesmo país de pessoas que elegem General Pazuello, Ricardo Salles, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro... Damaris Alves, Bia Kisses, Hamilton Mourão, Jorge Zaife, Magno Malta, Zé Trovão, Mário Frias e por aí vai. Que nojo, aliás nojo e medo, porque se o Bolsonaro for eleito, eles terão ainda mais força e causarão um estrago inimaginável, pois com a maioria no congresso, o sonho de Bolsonaro de acabar com o STF, ou de tornar o Brasil uma teocracia miliciana, tá muito mais perto de ser alcançado. Portanto, Diante dessa real ameaça, eu não posso simplesmente ignorar ou me ausentar nesse momento. Então é com muito pesar que eu digo que o meu voto será em Lula nesse segundo turno. E se você não está preocupado com essa possível reeleição de Bolsonaro e com a quantidade de bolsonaristas que vão ocupar as cadeiras de deputados e senadores a partir de 2023, você não deve estar tá entendendo a gravidade do que está acontecendo. Sugiro a leitura de livros de história sobre a Alemanha da década de 20. Fui!